Bom, então esse é o segundo vídeo resumo Continuo usando o Blender 2.71 uh, No primeiro vídeo a gente viu um pouco de como movimentar esse cenário Tanto no teclado quanto no mouse E agora que a gente já sabe uh, navegar né, nesse ambiente A gente precisa aprender como colocar outros objetos aqui E mexer neles uh, Se eu quisesse mexer nesse cubo aqui com o mouse, tentando arrastar como um programa comum, não conseguiria é, mesmo o simples fato de o botão esquerdo do mouse não selecionar as coisas é estranho aqui no Blender seleciona com o com da direita e o, e o da esquerda é reservado para você mudar esse cursor de lugar é, isso é uma preferência que você pode mudar aqui no User Preferences Input Left or Right aqui no Select With só lembre de depois salvar uh, a sua preferência e vamos voltar, então agora a gente é, precisa aprender como mexer nesses, objeto, nesses objetos na sua cena Então para demonstrar um pouco isso aqui Tá vendo que eu tô na projeção ortogonal aqui, que é mais fácil de trabalhar Tô vendo de cima, vou colocar o meu cursor aqui em Shift A para adicionar Add mais um cubo Aí eu vou vir aqui, Shift A de novo, para adicionar mais um cubo é... Vamos supor que... vou botar mais um cubo Shift A e aqui na frente, um Shift A, um Cone, certo? Então, essa é a minha, minha meu cenário visto de cima, de lado, de frente, de trás, um, e o zero é como a câmera está vendo tudo isso. Então, se eu der um F12 para renderizar, essa é a imagem que eu gerei. Se eu der um F11 para voltar, e ficar alternando entre a visão da câmera e a minha visão de trabalho é isso que eu estou vendo então eu tenho aqui quatro quadrados e um cone eu quero mexer esse quadro. eu quero mexer o cone, por exemplo eu quero mexer o cone para cima então o que, que eu vou fazer? aqui do lado eu tenho essas opções, essas operações aqui Translate, Rotate, Scale é, cada uma delas, o tipo tu, tu já te fala qual que é o atalho de teclado caso você esqueça então o Translate é o G o Rotate é o R e o Scale é o S então, translate é o G de, de grab. Né? Então, se eu apertar a letra G aqui e movimentar meu mouse, meu mouse, o cone grudou no meu mouse. Então, eu consigo movimentar até onde eu quero o cone. Achei um lugar bom para ele e aperto o Enter. Se eu quiser selecionar esse cubo, mexer ele também, G. Agora ele está grudado no meu mouse. Eu escolho um bom lugar para ele e aperto o Enter. Se eu quisesse cancelar, eu apertaria o Esc. Uh, vamos ver a visão de cima aqui, por exemplo. Vou pegar esse cara. Apertar o G mover para cá E isso não vale só para objetos Eu poderia selecionar, por exemplo, a câmera E eu quero filmar do outro lado Então eu vou levar a câmera daqui para lá Se eu apertar o zero, a câmera não está vendo nada porque ela está virada para lá Então eu vou apertar o R de Rotate E eu vou virar ela para cá Enter Aperto o zero, agora a câmera está virada para o outro lado Entendeu? É, e da mesma forma que eu fiz isso com a câmera Se eu, se eu renderizar uma imagem a partir disso aqui vai ver que todas essas faces aqui estão escuras né? porque a luz está lá no fundo então eu vou apertar F11 para voltar aqui é... e eu quero selecionar essa luz que está ali e vamos ver de cima que é mais fácil e apertar o G de novo para mover ela aqui para frente para essas faces ficarem claras então vou renderizar agora está tudo claro, entendeu? então eu consigo mexer tanto nos objetos quanto na câmera quanto na luz apertar aqui o F11 para voltar então a gente já viu o G que move o o R que roda e também a gente não viu esse que é o S, que é o que muda de tamanho é o scale. então aperto o S aqui eu estou mexendo nesse quadradinho aqui, se eu apertar o S eu posso deixar ele bem pequenininho ou, ou maior então vamos supor que esse é o tamanho do quadrado que eu quero eu quero fazer um outro quadrado igualzinho a ele eu, não, eu posso botar o meu exatamente aqui eu quero que fique o outro quadrado igual a ele aqui, ó. nessa posição aqui aqui, deixa eu pegar o outro lado lá que vai ficar mais fácil aqui e de cima, tá certo então, eu quero botar um quadrado ali eu poderia apertar o Shift A, colocar outro quadrado e depois escalar até ficar o tamanho que eu quero mas eu quero exatamente desse tamanho então eu posso apertar o Shift D, que ele duplica um objeto a partir daí esse objeto duplicado ele tá ele fica colado no no meu mouse, aí eu aperto o Enter e coloco ele onde eu quero então duplicar Transladar, rodar e mexer no tamanho, escala. É, isso é o que eu tinha para mostrar nesse resumo daqui. Só tem mais uma coisa que eu quero mostrar. É, mais duas coisas na verdade. Tá vendo que aqui a câmera, quando a gente mudou a luz, eu tive que apertar o render para conseguir ver que estava claro. Se eu quiser ter uma noção de como é que está a luz enquanto eu estou trabalhando, eu posso vir aqui e mudar o o Viewport Shading, né? mudar o Shading, eu posso por exemplo, em Wireframe, para ver só os contornos Balding Box, para ver só os limites né? do quadrado de cada objeto ou Texture, que ele me mostra já com uma textura e a influência da luz então se eu selecionar a luz aqui, apertar o G para movimentar ela e for movimentando você vê que mesmo antes do render eu já tenho uma certa noção de como que vai ficar a luz dependendo de onde eu colocar ela certo? Isso era uma coisa que eu tinha pra mostrar. E a última coisa que eu queria mostrar é isso aqui. Se eu apertei o R, eu por exemplo, eu tô rodando livremente essa caixa, né? Só que eu não quero rodar ela nesse eixo. Então, depois que eu apertei ou o R, ou o G, ou o S, eu tenho a possibilidade de limitar essa ação, dessa operação, a um só eixo. Então, se eu apertar, por exemplo, o X, eu vou rodar essa caixa só no eixo X, entendeu? Se eu apertar o Z, essa caixa vai virar só no eixo Z. Se eu apertar o Y... Só no eixo y. Aí tá no, do jeito que eu quero, eu aperto Enter. Mesmo vale para scale. Então aqui eu estou escalando, né, aumentando essa caixa proporcionalmente. Se eu quisesse que essa, esse, esse crescimento fosse desproporcional, quero limitar ele no eixo y, por exemplo, eu esticaria a caixa. Entendeu? E se fosse no x, por exemplo, eu esticaria o outro lado da caixa. Aí a é, rotação eu quero limitar no eixo x também entendeu? e assim por diante enquanto você está agindo num desses por exemplo, se eu estou escalando essa caixa é, aí eu achei esse tamanho aqui Bom, essa, essa pop-up aqui ela fica com os últimos valores é, da última operação que você fez então se eu quero mexer um pouquinho no x aqui dessa escala eu posso mexer ali direto no número ou se eu quiser copiar um número alguma coisa assim ou até mesmo se eu quiser virar isso aqui exatamente 90 graus Eu posso vir aqui, rotacionar, eu quero rodar 90 graus no eixo X Certo? Então aqui eu posso ficar rodando até ver no cantinho O valor que eu estou atrás, 90 Ou rodar para qualquer coisa E depois pegar aqui essa pop-up da, da ultimação E eu, ao invés de colocar 254 lá, botar 90 aqui Enter Ficou exatamente 90 graus E eu acho que isso finaliza o resumo 2. Até a próxima.